Eu sou o um naco de poesia. Eu sou a rua de pedra adormecida. Sou o vento, sou a dor, sou a alegria. Que um sopro de amor trouxe à vida. Eu sou um pedaço de céu em poesia. Eu sou aquela ilha do oceano adormecida. Que o vento faz uivar nos vendavais. Sou quimera, sou a aurora. Eu sou a porta, sou folha adormecida em tardes ou tonais. Eu sou a gota de água pura tão cristalina, que um raio do sol vem aquecer e iluminar, sou o manto do luar, a luz divina, que na penumbra uma chama imensa a faz brilhar. Do espaço, eu sou uma estrela no horizonte, sou o vento assobiando a cada canto, da serrania sou de neve um lindo manto, água transparente a correr da fonte. Da saudade, eu sou a esperança renascida, qual perfume de uma flor misteriosa, Da minha mão sou a caneta internecida, Pérola deste poema perfumado de branca-rosa. Eu sou o murmúrio das fontes que emudeceram, Gota de orvalho que me baila na lembrança, No monte sou as amendoeiras que floresceram E que à serra vem trazer virtude e esperança. Eu sou o sonho em manhãs de nevoeiro, a de orvalho que o sol cedo vem saudar. Eu sou a branda luz de um candeeiro, sou o naco de poesia que fica por lavrar. Eu sou a ternura-amor desta paisagem, que no poema faço gosto em descrevê-lo. Das estrofes sou a torre de homenagem, naco de poesia povoando este castelo. Da minha mente sou o crespúsculo, a luz e a cor, sou a raiz das estrofes que nasceram. Sou a lágrima correndo de saudade e de dor, Lembrança internascida dos versos que hoje em mim floresceram. E hoje vou enfrentando a noite escura e fria, Espalhando no papel assim esta semente, Para vos dar um naco de pura e bela poesia, Quando ela aflora com a ousadia a minha mente. Eu sou Maria de Lourdes Oliveira, tenho 67 anos. Nasci em trás dos montes Mirandela, que é a minha terra, e vim viver com o meu marido aqui para a Moreira, em 76. Já estou aqui há muito tempo, é a terra do meu marido. A questão da poesia surgiu quando havia uma menina que fazia um programa ali na litoral oeste, a Fernanda Louceiro, e eu concorria muitas vezes. A partir daí eu comecei a escrever e nunca mais parei. Eu, se estiver em casa, que me venha uma, uma, um tema à mente, eu tenho que escrever logo, porque se não esquece-me, varreu. Eu gosto de escrever quadra, poemas inteiros também, uh, soneto. É tão lindo ser avó, ter netos a quem amar, abraçá-los contra o peito e a sua boca, adoçar. Aos 17 me casei, para não me sentir tão só. Agora com esta idade é tão lindo ser avó, casa ou carro pouco importa. A idade dá que pensar, mas o mais belo na vida é ter netos a quem amar. A alegria dos nossos olhos, eu no seu pranto me deito. São como a água corrente, abraçá-los contra o peito. Cabelo branco é saudade, branda velhice a chegar. É tão bom termos netinhos e a sua boca a adoçar.